Fala, player! Beleza? Will, aqui você está no canal City Games. Player, se você ainda não tinha motivo para comprar um Playstation 5 ou um Xbox Series X ou atualizar o seu PC para rodar os novos jogos aí da próxima geração, até porque até agora não tinha nada de tão surpreendente até agora, tá? É, eu falo isso porque depois que vocês verem o vídeo, vocês vão entender. É, porque até agora não tinha nada realmente falar só, assim, nossa, a próxima geração vai ser foda, é, realmente... Esse vídeo vai mostrar bastante coisa para você e realmente acho que vai fazer você repensar se você deve comprar ou não né, os novos consoles aí, de, de, é, os novos consoles da nova geração. Mas antes de continuar, né, se você é novo por aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ajuda o canal, é, dê like, se inscreva, ative o sininho, é importante para a gente trazer conteúdo de qualidade para vocês. Player, o, eu digo porque a, o estúdio Game Science, que é um pequeno estúdio chinês, apresentou há poucos dias um jogo de ação e aventura chamado Black Meat, o, Wong, o Kong, na realidade, Black Meat, o Kong. Ah, vocês estão vendo aí o meu, o meu, meu mandarim né, fluente. E por que a gente deveria se importar, já que ninguém praticamente comentou sobre o jogo, sobre o estúdio, nunca ninguém tinha falado nada. O trailer, player, fala por si só, né, eu vou comentar o player com vocês aí, é... é, é... É, passo a passo, esses minutos do trailer de gameplay, aí vocês vão entender o que eu tô falando uh, se você é fã desses jogos é, é souls, né, desafiadores de combate à terceira pessoa, universos profundos detalhados, uma boa história magia, transformação, então Black Myth é realmente um jogo para você e eu, é um tipo de jogo que eu curto bastante falando um pouco da história do jogo o jogo é baseado na mitologia Journey to the West que segue a história de um monge budista que viajou da sua casa no sul da China para a Índia, com o objetivo de trazer de volta um texto sagrado para seu país, enquanto era protegido pelo rei macaco. Uma mistura de um deus humano, macaco, trapaceiro. Vocês vão entender o que eu estou dizendo, porque é, tem uma mistura aí de raças, de macaco, lobo, né? É uma fantasia geral, esse jogo. E aqui, player, coisas... Quando... Diferente, né? Ele era meio que uma Vespa, você controla uma Vespa para ele se transforma quando ele acha esse inimigo aí Caraca, ele meio que soltou uma magia que congelou o cara Olha isso Ô oh, louco, o Darth Maul. Cara é oh, Ó, é quase um mini boss, alguma coisa assim. Meu, os movimentos, né? Tanto do. Do personagem Olha isso Caraca, destruiu o cenário Caraca E é muito rápido, né Você vê os elementos ali da Do negócio pegando fogo Ele usou algum tipo de, de defesa Pegou, louco, pegou ainda A arma do ali. Olha lá, de novo se transformou ali na o que parece ser uma mariposa, né? Olha que monstro estranho. É pelo jeito que você controla ela mesmo, né? Mas pelo jeito tem um tempo ali, né, que você consegue ser essa mariposa ali. É o tempo se esgotando. Pô, oh, tio, parece que você tá parecendo uma raiz, cara. <risos> Cabeça de raiz. Cara, esse jogo tem tudo pra. Pra ser muito foda, porque. O nível de detalhe, né? De tudo é absurdo. que que E pelo fato de ser uma demo, né galera, assim, tá muito, de... não né, não é demonstração, isso aí é um beta do jogo Muito se falou do beta do Avengers, né, que tava bem zoado, algo parecido Você vê isso aqui rodando perfeito É, não dá a impressão de ser mundo aberto, né? Parece ser um jogo mais linear. Mas talvez com bastante coisa Para explorar ali. Ó, tá carregando alguma coisa ali, um golpe. Você vê que tem de tudo, né? Tem, acho que é lobo Nossa, velho Caraca Arregaça ah, tudo. Olha o nevoeiro do cenário, né? Bem denso. Pé tiozinho com cabeça de raiz. Cara, esse, esse estilo de jogo eu gosto muito Que é um, jogo que você, de, de, um estilo de jogo que você tem muita arma, Você consegue evoluir o personagem Tem vários modos de luta Para cada tipo de chefão você tem que lutar de uma forma diferente Mas olha os pelos do, desse lobo, cara Contra a luz, olha que animal que fica Ele utilizou aquele recurso de defesa de novo Nossa, congelou o bicho no ar Olha isso Caraca Ele tentou usar aquele recorte de defesa, não deu certo E esse jogo ele tá, ele tá rodando na Real Engine 4 galera Nem é na 5 ainda Mandou um de Naruto ali, o Kajibuji no Jitsu Olha isso Nossa! Virou tudo fumaça. Ah, ele se transformou de novo, ó. E agora com aquela arma daquele cara que ele pegou lá de fogo. Os movimentos de, de, de luta mudou completamente, ó. Olha ali, tipo, vem. Tá muito mais rápido, né? É, também essa transformação pro gente tem um tempo ali também, ó Rolando ali do lado Caraca Olha isso é meio que um lobo, né? Eles estão meio que num lobo. Caraca, velho. Quem que é aquele outro? É, o jogo tá bem bonito, galera. Caraca! Nossa, olha isso! Tem tá em cima da cabeça de.. um monstro, será? Oh! Monstros estilo God of War! Olha o Dragon Ball ali, a nuvem do Dragon Ball! Nuvem do Goku! Caraca, velho! Tá Parece Agora lutar tá com os Smith. Cara, sensacional o jogo. Sensacional. Então, galera, é, vou ficando por aqui. Mais uma vez, né? Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, deixa o like. É se o vídeo for bacana, compartilhe também. Deixe nos comentários o que, que vocês, o que vocês esperam desse jogo aí, galera. Realmente vai valer muito a pena, pelo menos por esse jogo aí, a nova geração animal. E tem um site para acompanhar. Beleza então, galera. Valeu e fui!